Queria saber de você, Carelli, como é que é escolher o elenco da Fazenda? Qual, qual é a primeira coisa que você pensa na hora que você vai fazer um convite, vai fazer uma lista de possíveis peões? Olha, é, primeiro a gente faz um listão, né? uma lista gigante de pessoas que estão na mídia e que a gente acha que podem ser interessantes para o programa, né? que podem trazer é, a personalidade dele, que pode ser competitivo para esse programa. Depois desse listão, a gente é, cai para uma lista menor e a gente faz entrevistas. A gente entrevista, é, aí já caímos para umas 40 pessoas mais ou menos, a gente entrevista todas elas e procura saber, primeiro, se ela realmente quer participar e se ela realmente quer competir pelo prêmio. Se ela não está querendo entrar só para aparecer. Ela tem que querer competir. É, pessoal, tão pouco, né? E a Fazenda 13 já tá dando o que falar. É, mas no vídeo de hoje, eu, Bruna Sica, vou revelar os famosos que falaram não para a Fazenda 13. Quer saber quem são? Então já sabe, ó. Se inscreva aqui no canal e vem conferir agora! É, pessoal, e a Fazenda 13 já tá mostrando aí que vai dar muito o que falar. Afinal, né, esse elenco aqui, né, entre Tati Quebra Barraco, Nego do Borel, entre outros aí, né, você já tá acompanhando que esses daqui tá sim colocando muito fogo no feno e promete altas emoções, várias adrenalinas e tudo mais que envolve um bom reality show. E aí, desses participantes, qual aí tem a sua torcida e quem você acha que vai chegar na final? Deixe o seu comentário e por falar se inscreva aqui no canal também, caso você ainda não é inscrito hein, se inscreva. Continuando aqui ó, dessa lista aí de participantes que vocês viram da Fazenda 13, alguns foram convidados né, outros famosos foram convidados, mas chegaram lá no H, falaram não, não vou participar. Não vou entrar na Fazenda 13 E agora, sem enrolação, eu vou falar quem são esses famosos que falaram não para a Fazenda 13 E eu começo falando dela, Karen Hills Não lembra que é ela? Eu vou falar de uma banda, Ruge Sim, é a Karen do Ruge essa grande cantora e também atriz Ela recentemente fez a novela Carinha de Anjo E agora ela está no musical Dona Summer do Miguel Falabella. Foi por esse motivo, né, que ela não aceitou a ida para a Fazenda 13. Em outras temporadas, ela também chegou a ser convidada. Mas na época, ou ela estava relacionada aí, né, com o Ruge, né, que até então estava movimentando toda a carreira dela, ou até mesmo... Com as novelas. Se não fosse na época da pandemia, tudo que ela ficou nessa pausa toda, né? Eu acho que até na edição passada, eu acho que ela chegou mais perto de sim entrar na Fazenda 3, 12 na época, né? Mas ela não chegou. Mas agora ela tá em gravações também de uma nova série musical né, do Miguel Falabella, e essa série se chama O Coro. Essa série, a Karen Rios vai participar, lógico, soltando aquele valzerão também, e atuando como sempre muito bem, ela aí vai estar nessa série da Disney, essa série que é do Miguel Falabella. Então ela recusou a ida para a Fazenda 13. Uma outra artista aí que sempre dá muito o que falar, mas ela recusou a ida, né segundo o diretor, o Carelli, que é o Rodrigo Carelli, né ele falou que as negociações até avançaram, tudo certo, mas para a tristeza dele, né que era o sonho dele mesmo de ter ela como participante, acabou recusando porque ela fez um pedido que não poderia acontecer na Fazenda, eu acho que nenhum outro reality também. Estou falando da nossa querida Narcisa. É, a Narcisa foi sim convidada para entrar na Fazenda 13, negociou tudo, valores, tudo até um alto cachê, mas chegou na hora H, ela recusou. Segundo o Carelli, ela pediu de tudo um pouco e aí ela falou o seguinte para ele, vai entrar o maquiador, né? vai ter o cabeleireiro, vai ter sei lá o que, posso falar o nome, mas ela não vai ficar chateada. Disse o diretor da Fazenda em uma entrevista. E ela falou, ele deu mais detalhes né, do que ela falou assim. Ela falou desse jeito. É o nosso sonho mais impossível porque ela gostaria de ter uma essa estrutura. Tem vários que não vieram sem essa estrutura. Falou o Carelli, segundo as informações né, das redes sociais. Ele falou também no programa de podcast aí, falando quem era os prováveis participantes da Fazenda. Então ele já disparou na época, né? Falando que a Narcisa falou não, recusou, por conta de desse, todos os detalhes, né? Mas já dá para imaginar, né? A Narcisa, sem dúvidas, ia ser sim a peça fundamental. E ela ia ter sim a minha torcida. A sua também? Você ia torcer pra Narcisa? Deixe o seu comentário. Eu vivi aqui, porque a Catarina... Conta! Ah, o que que houve? Fala. Travou, travou. Travou, Maitê. Será que eu tiro isso? Ué, o ah, que que houve? Fala. Ela caiu. A conexão Ela caiu. Estão passando o banho rápido? Não. não Estão escutando ou não? Ela, ela caiu, você não, você tá no ar. Eu tá, tô no ar esperando a Maitea que vai voltar. Conta da Catarina. você não tá mais aparecendo o que que houve meu deus é conta da Catarina e uma outra personalidade aí forte né que sempre recusou as idas e os convites para entrar na fazenda estou falando da atriz e polêmica Antônia Fontenelle ela aí diz que várias vezes ela foi convidada para entrar na Fazenda, teve um momento que ela quase foi, mas ela se recusou a participar. Ela falou assim, Vou agradecer mais uma vez o Cadelli que hoje, de novo, fez o convite através da produtora dele para que eu participasse da edição da Fazenda. Falou aí a Antônia Fontinelli. E ela continuou, Eu falei, não fico longe dos pintinhos, não tenho condição alguma. Se ficar longe, eu enlouqueço, ainda mais sem contato. Eu não sobreviveria e daria uma de Gretchen. Ia pedir para sair, ia bater o sino. Então, é melhor nem entrar, falou aí a Antônia Fontinelli E ela continuou, assim, nessa entrevista que ela deu aí para um portal. Ela falou assim... Carelli, mais uma vez, obrigada pelo convite e carinho, mas eu nunca te pedi nada e vou aproveitar para deixar registrado aqui. Me deixa passar um dia só lá no meio do povo, gente. Só um dia. Não vou levar informação e nem trazer. Ou então, co-apresentando, já que não tenho capacidade, sei lá porquê, senão teriam me chamado pelo menos para testar, a apresentar a fazenda. Então, me deixem comentar. Em dia de eliminação, entrevistar o eliminado, enfim, quero fazer parte de alguma forma. Agora confinada, ela não consegue, falou aí a Antônia Fontinelli. Então, ó, antes mesmo da entrada da Galisteu como apresentadora oficial da fazenda, a Antônia Fontenelle foi lá, ela teve coragem e falou pro Karelli que ela recusa sim o um convite para ficar confinada, mas ela queria pelo menos um teste mesmo para apresentar a fazenda ou alguma apresentação né, de algum quadro, algum dos bastidores da fazendola. Mas em nenhum momento isso aconteceu, nem para o confinamento e nem para apresentar a fazenda. Mas a Antônia Fontinelli tem que comemorar, porque ela está sim agora contratada da Record TV. Ela estreou aí recentemente um quadro que é Famosos em Apuros no Hora do Faro. Ela comanda esse reality aí, que, que é com celebridades, que é com a Luiz Ambiel, a Li Martins, que é ex rude também, e a Pombom, que elas vão aí encarar várias aventuras aí curiosas, no mundo aí afora, né? Então é ela aí que comanda esse reality aí, o Famosos em Apuros, na hora do Faro, o programa do Rodrigo Faro na Record TV. Ela teve sorte, né? Ela buscou, buscou e ela teve o espaço dela e é isso que importa. Como que estão as coisas? Acordei com a macueca hoje. Amarraram o leão com barbante. E a está solta. Isso é bem típico de fã. Fala com a minha mão. Fala com a minha mão. Tô gostando de ver. É que lindo, cara. Tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer? Pepe Nenê. Vai dormir aonde? E nenê. Ai, não esquece, Galisteu. Ai. Lá, esse daqui é irmão desse daqui. <risos> Ah, em 2020, né, eu também fiz uma lista dos famosos que recusaram entrar na Fazenda 12. Então, ó, assista aqui esse vídeo, selecione o card e assista pra você ver, será que algum deles aqui, ó, hoje estão na Fazenda 13 ou vão estar em algum momento, sim ou não. Assista esse vídeo que é bem bacana, combinado? E continuando aí, a nossa última aí personalidade, nosso último famoso que falou não, não vou entrar na Fazenda, estou falando do ex-apresentador do bem-estar da Globo, o jornalista Fernando Rocha, sim, ele recusou novamente entrar na Fazenda 13 e ele falou que, olha, não é pra mim esse jogo. Ele falou assim, acho muito legal. Fico honrado, ele falou dessa forma aí, falando que ele não queria, que ele não podia aceitar, mas ele fica muito honrado por diversos convites que ele teve na época. É, pessoal, essa lista de famosos aí, imagina só se esses famosos, né, a Karen, a Narcisa, que tinha sim a minha torcida, a Antônia Fontenelle e o Fernando Rocha, participando da Fazendola. Ah, eu esqueci um aqui, a minha lista aqui, ó. por isso que eu tenho que ficar grudado aqui nela Estou falando de uma ex-BBB que foi a mais rejeitada da história de todos os reality shows mundiais Com 99,17% ela recusou a ida para a Fazenda Já sabe de quem eu estou falando, né? Rejeição, 99, recorde mundial Sim, se é pra tombar, tombei Estou falando da com Conká ela recusou, sim, a ida para a fazenda. Ela falou que ela não ia conseguir lidar novamente, ficar confinada num reality show no mesmo ano, né? Afinal, ela foi no BBB21, saiu com aquela rejeição que vocês viram aqui, 99,17, e entrar no novo reality e ela ia ter muita coragem, ela ia ficar enlouquecida. E ela falou assim... Imagina, eu lá na fazenda ia fazer o papel de quê? De cobra? A cobra da fazenda? Meu Deus! Não, jamais, jamais aceitaria, porque não dá pra mim. Disse a Carol com K. E ela continuou. Mas não vou dizer que não aceitaria outro reality show, tá, gente? Então, será que a Carol com K pode ser vista em algum outro reality show sem ser a Fazenda? Vamos aguardar. Onde eu vou agora? Eu carrego comigo, né? Minha mãe é um crachá, não tem a cara crachá. Pra achar aqui, é o feiro com a gente Vocês acham que é? É pessoal, essa foi aí a lista dos famosos que falaram não para a Fazendola 13. É, você tá gostando do reality? Deixe seu comentário aqui. E por falar em deixar, você está tá acompanhando, né? Que a gente iniciou desde a semana passada com a estreia da Fazenda, né? Aí essa lista, essa lista não, esse momento ímpar que a gente tem esse encontro, né? A gente comentando sobre a Fazenda, que é o Bruno Comenta a Fazenda 13. Então, toda semana ativa as notificações para você acompanhar esse momento que a gente só fala sobre reality show. Então, ó se inscreva aqui no canal, ativa as notificações e vem comentar sobre a Fazenda comigo. Combinado? Um beijo e até o próximo vídeo.